Três segredos para emagrecer de vez. Olá, aqui é o Dr. Rocha e nesse artigo eu vou conversar com você a respeito de um assunto que eu vivencio diariamente em consultório e também nos treinamentos e palestras que eu dou pelo Brasil afora. Por que, que as dietas da moda não emagrecem? E pior do que isso, por que, que elas causam efeito sanfona? E além disso, eu quero responder a tão esperada pergunta: Como eu faço para emagrecer de vez? Nessa última pergunta, eu quero te dar quatro dicas que realmente vão fazer você emagrecer de vez. Mas vamos ao que interessa. Na semana passada, nós conversamos sobre a resistência à insulina e como esse inimigo silencioso pode nos levar à obesidade e demais doenças. Inclusive, eu fiquei muito feliz, porque eu recebi alguns e-mails com relatos e algumas sugestões para os próximos videocasts. Quando nós falamos em emagrecer de vez, ou emagrecimento definitivo, é curioso porque as mulheres e os homens também experimentam diversas dietas na busca de uma fórmula para perder peso definitivamente. E isso é até compreensível, é uma busca natural por um caminho que seja verdadeiro. Apenas para ilustrar para você essa busca, recentemente eu fiz uma rápida pesquisa com minhas alunas, pacientes e também de leitoras do blog. Eu acabei descobrindo que de 700 mulheres, pelo menos 650 já haviam testado mais de 9 dietas diferentes para tentar emagrecer, Através de dicas de TVs ou revistas. O resultado são apenas frustrações e chateações. Entenda uma coisa. O que nós temos aí fora é o que eu chamo de matriz da desinformação. Para você entender melhor, é como aquele filme Matrix, lembra-se? As pessoas estão vivendo um mundo de mentiras e sem saber o que de fato está acontecendo na vida delas. Estão vivendo num mundo ilusório, onde há empresas lucrando bilhões às custas do desespero de pessoas que buscam apenas viverem felizes e de bem com seus corpos. Mas aqui em nosso blog, eu vou revelar para você o que há por trás disso tudo. E essa é a minha missão como médico, levar sempre o que há de mais moderno e eficiente quando se trata de emagrecimento saudável e definitivo. Bom, as dietas da moda não emagrecem por vários motivos, como eu já escrevi em um videocast, como eu já falei, quer dizer... As dietas da moda não emagrecem por vários motivos, como eu já falei em um videocast algumas semanas atrás. Mas nesse videocast, antes de falar como emagrecer de vez, eu quero falar com você do principal problema causado pelas dietas tradicionais que é o efeito sanfona e como ele causa tanto sofrimento para as mulheres que vivem tentando essas dietas sem solução e o pior, ganhando mais peso do que perderam inicialmente. Isso é algo que me chateia muito, porque é muito esforço em vão. Isso causa ansiedade, frustração, em alguns casos até depressão entre as mulheres. As dietas da moda são intencionalmente criadas com o objetivo claro de lucrar às suas custas. É o que eu chamo de indústria do emagrecimento. Vende-se um remédio para emagrecer, considerado milagroso, ou uma pílula mágica e as pessoas desesperadas vão comprar aquela ideia na esperança de achar a solução. Dentro dessa indústria da ilusão, Há pílulas da moda e academias diversas que seguem abordagens tradicionais que não funcionam. Como emagrecer de vez se eu estou com metabolismo lento? Isso é uma pergunta importante. Quando você faz uma dieta da moda, você vai provavelmente ingerir poucas calorias e isso vai fazer com que seu metabolismo desacelere. O nosso metabolismo, como eu já falei em outros videocasts e vou repetir para você interiorizar o aprendizado, é como se fosse uma fogueira que tem que estar queimando em fogo alto se você come poucas calorias, ou alimentos ruins, o metabolismo vai cair. E a cada dieta que você faz, ele vai caindo cada vez mais, impossibilitando você de perder peso e permanecer magra a médio e longo prazo. Daí você vai ganhar tudo que você perdeu e ainda mais um pouco, comendo mal e contando as calorias dos alimentos que você ingere. O que francamente é muito chato, não é mesmo? Você sabia que a média de ganho de peso após fazer uma dieta da moda é de cerca de 4 a 5 quilos? Isso mesmo. Realmente, eu considero um número assustador. Além da frustração de sentir o peso voltando, você ainda ganha mais peso isso é desanimador. Eu vou falar agora dos três segredos para você emagrecer de vez. Você ficará abismado com o que eu vou falar, mas o segredo não está somente na nutrição. Para emagrecer de vez e de forma saudável, você tem que estar com a mente alinhada ao propósito. Primeiro segredo, emagrecer de verdade ou apenas naquele momento? Muitas alunas e pacientes querem emagrecer rápido para então, um evento, um casamento, uma formatura ou um evento pontual. Será isso mesmo que você busca para a sua vida? Será que você quer se sentir bem, ter orgulho de olhar para o espelho e se sentir maravilhosa apenas no casamento ou em uma festa? O quão bom seria você se sentir bem todos os dias? Imagina aí, você se sentir admirada todos os dias, se sentir leve todos os dias, Usar aquela calça jeans que você adora e que vivia no fundo da gaveta. Bom demais, não é mesmo? Portanto, minha primeira dica é, queira emagrecer de verdade. Segunda dica, escolha o caminho certo. Antes de decidir trilhar o caminho do emagrecimento verdadeiro e emagrecer de vez, escolha o caminho correto a trilhar. Afinal, melhor você caminhar a passos largos na direção certa do que correr na direção errada, concorda? E terceira dica, consistência versus persistência. Entenda que persistência é você sempre tentar emagrecer toda segunda-feira e depois voltar a se alimentar com alimentos industrializados ou carboidratos ruins. Ou seja, você está sendo persistente, mas não consistente, correto? Outra coisa é você escolher o caminho certo que você quer trilhar e não importa o que possa aparecer em seu caminho, você estará sempre firme na sua caminhada. Sempre com o objetivo em mente disposta a vencer e se tornar uma mulher magra, saudável e de bem consigo mesma. Portanto, antes de trilhar qualquer caminho, tenha em mente essas três dicas. Além disso, busque viver uma vida alimentando-se de forma correta, retirando alimentos ruins, carboidratos ruins, alimentos industrializados, que danificam o seu metabolismo e foque em usar alimentos que vão limpar, que vão resetar o seu metabolismo. Com isso, você encontrará em pouco tempo o caminho para uma perda de peso sustentável e definitiva.